Bom, na verdade eu nem sei como é que eu posso fazer esse vídeo Mas, sei lá, eu, eu acho que é a única forma, no momento, que eu consigo encontrar De pedir ajuda para você que tá me assistindo é, Não sei se vocês sabem, no dia 27 de abril de 2022 agora eu sofri um assalto trabalhando nos aplicativos ali na Praia de Amaralina, número 25 exatamente, no Cidade de Tiradentes, bairro da Zona Leste, aqui da cidade de São Paulo. Um bairro considerado perigoso, por um leve deslize ali, mexendo no celular, eu acabei, vamos dizer, moscando. Dois miliantes vieram dos dois lados, me abordaram, apontando é, arma na minha cabeça, não tive reação, me colocaram para trás, um, um dos miliantes assumiu o volante, o outro ficou comigo ali atrás apontando a arma para minha cabeça, pedindo para acessar meu celular, para fazer as transferências das minhas contas bancárias, praticamente zeraram todas as minhas contas bancárias, utilizaram do, do limite especial das minhas contas, só em conta bancária foram praticamente o número exato mesmo, eu vou passar o número exato sem contar os juros que já recorreu do tempo até agora o número exato no dia foi de 15.787 reais e centavos foi o que eles literalmente sapecaram das minhas contas não era saldos que eu tinha, era tudo de limite, cheque especial que eu tinha só no Itaú eu tinha quase R$ mil reais de, de cheque especial, no original também o valor que eles conseguiram tirar das minhas contas foi exatamente isso e meu, eu não sei mais o, o, aonde recorrer, eu tenho, eu ti, é, vamos dizer que eu tenho, eu tinha seguro do, do meu cartão Pelo menos do, do original do Itaú eu não tinha Então do original eu fiz lá o, a abertura do Sinistro e tudo mais eles me responderam e infelizmente foi negado. Por um... eu, eu sinceramente eu não entendi a lógica do porquê que eles negaram esse seguro que eu tinha nesse cartão. De acordo com o e-mail que eu recebi do, do sinistro, né? Falando o resultado dele. É, tava escrito lá que praticamente do dia. 21 do 4 de 2021 Até o dia 21 do 4 de 2022 Eu nem sabia disso Nem sabia que existia um, um ano de contrato praticamente né? Nesse é, um ano Do dia 21 até o dia 21 do, do próximo ano Que seria praticamente 6 se, dias, 7 dias antes Do incidente que aconteceu comigo é, Eu estava protegido mas depois do, do dia 21 haveria uma renovação no contrato, na qual praticamente eles negaram porque eu não tinha saldo no meu cartão, porque meus cartões foram bloqueados mesmo no mesmo dia 28 e a cobrança do, desse plano do, do meu seguro era feito praticamente no dia 30, então no dia 30 já meus cartões estavam totalmente bloqueados não tinha saldo, não tinha como fazer o débito no, nos cartões, então o, praticamente o contrato foi quebrado ali. Eu achei um absurdo, não sei se tem como eu recorrer isso na justiça, depois, se vocês também puderem comentar aqui, se souberem algo que eu possa fazer para recorrer a isso, mas, bom, e foi isso que aconteceu. No dia 7 agora, eu tive a grande felicidade do meu filho nascer, não sei se vocês acompanham o meu canal, sabem que minha esposa estava grávida. Eu até postei aqui na comunidade, marcando lá que ele tinha nascido, que eu, vou, eu ia ficar um tempinho sem postar vídeo por causa do, do nascimento dele e tudo mais. E, meu, foi uma loucura. No dia 7 de madrugada, eu fui correndo com minha esposa, porque a bolsa dela estourou e estourou com sangue. A gente foi correndo para o hospital, chegando lá, é... Jesus foi passado praticamente em emergência, o, a médica já praticamente levou ela lá para a mesa de parto, porque ela teve um deslocamento na placenta, o que reasonou que o bebê ele estava bem, graças a Deus, inclusive ele nasceu muito bem, graças a Deus, mas a minha esposa que estava querendo um parto normal, infelizmente teve que fazer a cesariana. E nessa cesariana, para dificultar ainda mais a minha vida, minha esposa ela pegou uma sequela pós-parto, que seria um tal de cefaleia pós hack o nome, na qual ela não consegue ficar muito tempo em pé e também não consegue ficar muito tempo sentada. É questão de minutos, ela, se ela fica em pé um pouquinho, já começa a doer muito a cabeça dela, um zumbido na orelha e, meu, é coisa de louco. Ela não ela praticamente, quando vai amamentar também o nosso bebê, é, é, é, é até triste, porque ela fica muito debilitada ali. Mas, eu sei que Deus vai me dar em dobro. E a única coisa que eu consigo aqui encontrar para poder, sei lá, me ajudar de alguma forma, é pedir para você que está me assistindo. Será que você pode me ajudar, sei lá, com um, dois, cinco, dez reais? O valor que não for fazer falta nenhuma para você. E que, sei lá, você possa me ajudar de alguma forma, sei lá, um, com 5 reais, se tiver pelo menos 2 du mil seguidores aqui do meu canal, se tiver, sei lá, me ajudar com 5 reais, eu já consigo pelo menos liquidar. Eu gostaria muito de poder voltar aqui, trabalhar, tra fazer o meu corre, porque eu nunca precisei de pedir nada para ninguém. Se eu conseguisse pelo menos voltar, mas infelizmente, como eu tenho que ficar cuidando do bebê, cuidando da minha esposa, eu tô desde o dia 7 sem poder fazer nada, só cuidando dos dois. Então é isso, se você puder me ajudar, sei lá, me ajuda, e vocês podem ver que eu sempre fiz vídeo aqui de graça, nunca cobrei nada de vocês, sempre dei muitas dicas, muitos macetes, formas de trabalhar, informações preciosas para o trabalho de um motorista de aplicativo, sempre ajudei e agora eu preciso da sua ajuda. Será que você pode me ajudar? Eu estou realmente muito triste, eu estou muito angustiado de ter que pedir isso para você, mas eu não tenho outra forma de, pelo menos nesse, meio, nesse curto período de tempo, na qual minhas contas estão negativas, meu nome está indo para Serasa, SPC, meu, eu não sei mais o que fazer. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço demais. E, como eu disse, Deus vai dar em dobro na sua vida. Eu vou deixar o Pix aqui, na qual ele é na minha conta pessoal, o PicPay mesmo. Inclusive vou deixar também a conta PicPay, se você também quiser apertar esse botão Aplaudir, que está aqui abaixo, na qual você pode enviar um valor diretamente pelo YouTube através do cartão de crédito, fique à vontade. Eu sei que vai ter pessoas que ainda vão querer criticar aqui, vai falar que é mentira do assalto, vai falar que é mentira do meu bebê, bom, eu não sei mais como eu posso provar toda essa história, então se você ainda continua achando que é mentira, fique com seus pensamentos aí. E pode ter certeza que se você não me ajudar, não tem problema. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguém que vai me ajudar neste momento difícil. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria muito de estar trazendo algo melhor aqui, não essa notícia triste, não trazendo, sei lá, esse pedido de ajuda, que eu não, não gosto mesmo disso, mas não tenho onde recorrer. Então, esse é o vídeo de hoje. Agradeço demais por ter assistido até aqui. Me desculpa mesmo por estar fazendo esse pedido para você, sei lá se você se achou achou ruim a forma como estou pedindo. Mil perdões mesmo. Que Deus lhe abençoe grandiosamente e até a próxima. Tá aqui o